Em português. Uh, o Javier Arteaga Romero veio da Colômbia, veio de Pasto, que é a capital da província de Nariño, no sul da Colômbia, no centro do mundo. Eles dizem que Pasco é o coração do mundo, Nariño é o coração do mundo, e é o coração mesmo geográfico na América do Sul. Uh, o Javier, ele entre outras várias coisas que faz e fez, ele é, talvez, o grande ideólogo de um dos governos mais inovadores que está acontecendo hoje na América do Sul, que é o governo da província de Nariño, que é, é governada pelo Camilo Romero, e que desenvolveu e tem desenvolvido suas políticas baseadas num tripé, que é de economia colaborativa, de inovação social e de governo aberto, e eles têm estrutura. E O Javier tem um trabalho já muito, enfim, de formulação e vários projetos, mas uma das coisas mais interessantes que ele desenvolveu é uma metodologia que é uma evolução é, para desenvolvimento de projetos, para prototipagem de projetos, que é uma evolução ou, enfim, um passo muito além do design thinking, que é a metodologia fim Eu tinha conhecido a metodologia Figma antes de conhecer o Javier por intermédio de várias pessoas que já vinham usando essa proposta. E aí, a gente se conheceu pessoalmente, ele veio trazido pelo Rafa e pela, pela, pela Post que está aqui também, pela equipe do Update, é. Ontem um seminário em São Paulo sobre inovação política na América Latina, foi muito interessante, muita gente veio. O Ravi veio também para participar, falou ontem, e aí a gente grampeou ele e trouxe ele para Santos. É um baita privilégio tê-lo aqui, uma oportunidade única que a gente aproveitou. Então, estou muito feliz também de quem esteja. A gente combinou que ele vai falar em espanhol, não em pastuso, que, é que é a língua que eles falam lá em pasto, que é um pouco mais difícil do que o espanhol de entender. Mas ele vai falar em espanhol, e em espanhol devagarzinho. E aí, qualquer questão que a gente tem, a gente levanta a pergunta para ele, a gente vai tentando traduzir se tiver algum problema de entendimento. É, a gente pensou em fazer essa apresentação do método de como foi estruturado, ele trouxe uma apresentação para nós, e depois a gente faz uma roda e troca uma ideia. Tá certo? Então, eu... muito, muito obrigado. Muito obrigado.